Bora aprender o meu corte de cabelo? E aí, pessoal do lado? Tudo beleza? Eu sou o Otávio Seix e vocês estão aqui no Leite com Biscoito, no cenário não habitual. Como vocês tinham me pedido algum tempo atrás, eu resolvi gravar pra vocês aqui com o meu o corte que eu costumo fazer. A gente tá aqui no ateliê, é um salão de cabeleireiro em Sorocaba na dentro do Carrefour Sonia Maria e tipo, é ótimo e o pessoal é demais. Bom, vamos começar as perguntas agora. Primeiro, vamos falar sobre vocês. apresenta pra galera. Eu sou o Del cabeleireiro, o cabelo dele, e tô aqui para dar as dicas. Esse cabelo que eu fiz, dá tá para qualquer pessoa fazer ou tem que ter, tipo, um fio específico? Eu não sei como funciona isso. O cabelo mais liso, melhor. Quanto mais liso, melhor. É o qualquer... cabelo mais enrolado aí é aconselhável que uma forma progressiva, dar uma alisada nele. Mas aí é, tipo, Senão pô. ele não dá o um efeito do forte. Entendi. Tem que ter um um comprimento específico assim é não só tá, não posso não pode estar tá muito curto que daí você não consegue fazer esse efeito em cima entendeu Entendi. dá uma leveza nele e... ah, mas esse corte tem um nome ou não porque eu sou deles né eu chego para você e mostro que eu quero é isso aí é isso aí eu costumo chamar de degradê degradê né? então eu começo trabalhando com a um ou com a zero, né, no caso do seu corte, eu trabalho com a um. E aí depois, de uma certa altura de uns dois dedos acima da orelha, dois dedos e meio, eu começo a trabalhar com a, duas, com a dois. Né? Por isso que eu chamo ele de corte de degradê. Ah, beleza. Então, não perde. Confere. O Del começou o degradê usando a máquina de número dois e sombreou com a de número um. Usando uma tesoura super maneira, que eu não sei o nome, ele esfiou o meu cabelo pra tirar a marca da máquina, porque ter marca não é legal. O Dell usou uma técnica chamada twister pra dar leveza rasgando os fios do meu cabelo com a tesoura. O DEL acertou o contorno do meu cabelo usando a navalha. Ele verificou se estava no comprimento que eu gosto e bora lavar para tirar os cabelos que ficaram. É muito importante secar os cabelos com a mão para não quebrar os fios. E depois de seco, usar uma escova redondinha com o um secador para dar polimento no cabelo ou seja, muito mais brilho. E é isso aí, seu cabelo está pronto! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês me pediram pra eu trazer pra vocês Como faz pra cortar cabelo, blá blá blá Só que como eu não sei cortar cabelo, fui até o salão Conversei com o Del, meu cabeleireiro E ele super topou gravar Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo Se eu não souber responder, eu pergunto pro Del E o Del, enfim, a gente faz esse Espera na YouTube pra poder responder vocês Eu gostaria de mandar beijo para mais alguns Cookmonsters que me enviaram algumas coisas Ao longo desses dias Primeiro beijo vai pro Gabriel Rodrigo beijo pra você Segundo beijo vai pra Camila Mello Um beijo pra você Eu amei o tom de azul do seu cabelo, mulher Mesmo E um beijo pro Rafa Ribeiro Que além de conversar comigo direto pelo snap Fez um colar maravilhoso Que assim, eu fiquei um pouco de invejinha Sim, só um pouquinho Mas tá bom É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de. Esse... Oh. É, é. é isso aí, eu realmente se vocês tenham gostado, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo pra ficar por dentro de tudo que eu apronto por aqui E é lógico, me segue nas minhas redes sociais pra saber todas as coisas malucas que eu faço no meu dia a dia E me vendo de pijama no snap falando porcaria e essas coisas, tudo que você deve estar tá acostumado por aí Até a próxima e falou!